O meu nome é Pedro Ramos. Muitos de vocês devem me conhecer assim no mundo do YouTube como PR, canal PR Vlogs. Eu hoje trago aqui um carro diferente do que a malta está habituada a ver, a malta que, que segue o canal e também segue assim, as aventuras um bocado por todo o lado. Um Volkswagen Carocha de 1957. É um carro da família. É um carro que vem já de um tio avô meu, e que tem vindo a passar, agora pertence ao meu pai, mas a gente diz que é, é o carro da família, como vocês podem ver, está, eu diria, está original, e, se bem que, claro, neste tipo de carros há sempre um problema ou outro que vai aparecendo e não conseguimos estar sempre em cima do acontecimento, é um carro que sai muitas poucas vezes por ano, muita poucas vezes por ano, e o que me tem sido contado é que os meus pais praticamente cresceram com este carro. Pertencia ao meu tio avô e era o único que tinha o carro lá na aldeia. Era o único carro na aldeia que existia, era o carro dele. Então toda a gente queria andar no carro. E só, só por isso estás a saber, hoje em dia a gente pensa, Pá, o único carro, como é que isso era possível? São coisas que só no, no terceiro mundo é que acontecem e, e antigamente era assim. Eu próprio cresci a ver este carro, eu fazia, quase que exigia ao meu pai que me viesse buscar à escola na primária com este carro, porque era o carro que toda a gente via, olha o carachinho e tal, ali a vir. Bem, é um carro que tem tem a sua idade, né? e como todos os carros antigos, antes de levarem um, um restaurozito, tem uma história antes, e este carro teve mesmo muito tempo parado, eu lembro-me de lá em Coimbra, vê-lo quase com o um mato mais alto que o carro. Estás a ver, estava mesmo tipo abandono. Porque também os meus pais trabalhavam imenso, trabalham imenso e num, a última coisa que, que pensavam era, olha, tenho que ir tratar do carro, né? e ia passando, os dias iam passando. E pronto, e acabou por um dia chegar lá, é agora. Tens que levar aí uma tareia e levar-te levar ao sítio. Claro que há algumas coisas que falham, por exemplo, pá, a nível de, de borrachas e essas coisas, são peças que já é difícil de encontrar e mesmo para restaurar o um motor foi um bocado complicado, teve que vir várias peças do Brasil, por exemplo, porque é raro tu encontrares aqui. E ainda por mais alguém que trabalha em carochas, é, acho que é o mais difícil. E foi o mais difícil para nós foi encontrar alguém especializado a restaurar carochas. Este tipo de carros para mim fazem toda a diferença porque, além de estar aqui o carro, está uma história de vida e está uma história de uma família inteira. E por isso é que nós estimamos este carro como se fosse o nosso Ferrari. Né? Eu tive um casamento de um grande amigo meu e de certeza que esse, este carro vai ficar na memória porque foi toda a gente em carros normais, né? mesmo o carro da noiva, e assim era um carro normal, e depois aparecem lá três marmãs, num carocha, assim mesmo, epá, e, e foi incrível, foi um, uma noite, epá, depois para voltar se calhar foi um bocadinho difícil, já sabem como é que é os casamentos, né? e, e são estas coisas que a gente, um dia mais tarde nos vamos lembrar, e olhar para o carro cada vez que eu passo aqui na garagem, ao pé do carro, lembro-me de, de, dessas coisas todas, de ter crescido a ver o carro, e de ter andado no carro, sentia-me mesmo, pá, um sentes -se uma coisa, quando estás num, num carro deste, assim, num carro clássico, e eu andei já em, em carros pá, com centenas e centenas de cavalos e acredito, é um sentimento único tu estares num carro com 60 e tal anos e estar ali a relar, a desfilar e a aproveitar o momento como a gente fez no guincho pá, sem palavras é pá, muito raramente e eu já tenho sobrinhos e até eles já gostam de vir aqui andar no carocha, cada vez que vêm aqui a casa do, dos meus pais e pa pedem para andar num carro destes é uma coisa, miúdos com 8, 9 anos, o que, que, que, que é que isto lhes diz? É um carro com 60 anos, com 61 anos? E, pá, e é incrível essa, esse tipo de coisas a acontecer e pronto, e, vamos dar uma voltinha assim, mas é um carro que sai muito muito poucas vezes. Quem, quem gosta assim, mesmo, mesmo os miúdos, jovens, assim um carro destes e associam sempre ao, ao filme ao Herbie, não né? A gente assiste sempre o Carocha e falta aqui o 53 e é o Herbie. eu acho que é o, este Carocha acaba por ter uma história assim um bocado parecida, uh, embora não ande tanto como o Herbie. Mas uh, as pessoas reagem como isto, isto na altura era o carro do povo, né? um, era um dos carros mais acessíveis aqui toda a gente e no Brasil, por exemplo, eles foram, só acabaram a produção há muito pouco tempo. Pai, e é um carro que toda a gente olha e querem sempre tirar uma fotografia. É, é, é incrível. O que é que eu mais gosto da direção assistida? Abraços! É uma coisa pá, que e eu, eu noto bastante. Eu, por exemplo, fui daqui de Sintra até ao para numa viagem que aquilo parece que são 200 km. Porque tu estás ali, tens que ir sempre a 30, 40 e a direção assim a puxar por ti. E depois passas para um carro de 2018 ou... pronto, um carro mais recente. Pá, e aquilo parece... desliza. Desliza, o volante desliza, é uma cena mesmo incrível. Passares assim de um... Eu acho que aqui é que tu tens mesmo a sensação de real de condução, nestes carros estás a ver. Os carros hoje em dia é tudo, fazem tudo por nós e nestes carros aqui nós temos mesmo o prazer de condução. E os piscas é, é um dos detalhes que eu mais gosto neste carro e é o que as pessoas mais reparam. Estes piscas assim a, a levantarem, acho que na altura já eram, um... Como hoje em dia se calhar nós temos sensores de estacionamento e essas coisas, na altura estes piscas aqui devem ter feito uma revolução industrial autêntica no mundo automóvel. Pronto, eu, eu, eu sinceramente não sei se este carro de origem tinha um medidor de, para a gente ver o combustível que tem. Então a maneira que a gente arranjou foi pegar aqui na, na caninha né, e chegar, a abrir o depósito, vemos a, metemos lá a cana, olhamos, e pronto, ainda deve ter aí, fazemos os cálculos assim de cabeça, deve fazer mais 50 ou 60 e siga. A, a, a tática é, olha, quando parar, parou, tens que ir buscar gasolina. Não, não, eu acho que a gente às vezes pode dizer pá, vender o carro, vamos desfazer do carro, mas depois começamos a puxar as memórias atrás, falamos com as pessoas, com a família, pá, e aqueles momentos que passámos com o Carocha, pá, e é, foi, foi por isso que nós entendemos que este carro não tem valor comercial para nós, já chegaram várias pessoas ao pé de nós, para, com propostas e... Se o meu pai às vezes até na brincadeira diz, Pá, vocês não pegam no carro, vou vendê-lo. Mas depois a gente sabe que está tá a falar, mas é só, pronto, vá, bora lá dar uma volta com o carro E acho que as pessoas que têm clássicos, têm os clássicos por isso, pelos momentos que, que passaram ao volante desses carros. E o pessoal, eu cheguei à conversa contigo e pá, pensei em fazer este vídeo. O pessoal está-me sempre a perguntar no canal qual é o meu carro, qual é o meu carro, qual é o meu carro. E eu disse: vou fazer uma brincadeira. Estão habituados no canal a ver supercarros e carros assim com bastante com performance e hoje levam aqui com um carocha, o carocha do amor, né? como a música diz e epá, eu quero te fazer um agradecimento especial também por, por teres sido a disponibilidade de, pá, de fazermos este vídeo porque eu acho que é bastante importante os novos canais que vão surgindo no YouTube com os que já existem com os que estão a crescer para mim não há canais pequenos e altos há canais com qualidade que estão a aparecer e o teu é um deles e epá, eu lembrei-me vamos fazer isto o rapaz gosta de filmar clássicos e temos que, eu acho que no YouTube não, para mim não há concorrentes, há colegas de trabalho e acho que este vídeo vem mesmo a calhar.